Outro tipo de variável que também é super importante em programação são variáveis do tipo lógicas. No Fortran, tá, a gente tem esse tipo de variável lógica aqui. Tá? No C e em algumas outras linguagens de programação, ela simplesmente armazena os valores de 0 ou 1. Para o Fortran, como o Fortran é um acrônimo, provavelmente, porque como o Fortran é um acrônimo de Formula Translation, Okay? decidiu-se é, criar esse tipo de variável uh, lógica aqui. Tá? Mas eu acho que existe também no C uma variável, uma variável do tipo boolean, ou é no Python, agora eu estou confundindo as linguagens. Tá? Mas de qualquer modo, no Fortran, ela se chama variável do tipo logical, eu vou dar nomes aqui, é assim que a gente declara as variáveis, tá? você não tem um que eu saiba, um logical de 4, de 4 bytes, porque não faz o menor sentido, ok? E estou declarando aqui alguns inteiros, que são inteiros de, né, uh, de 2 bytes, aí, 4 bytes de, de, de precisão. Como é que a gente atribui valores a variáveis lógicas? Tá? A gente escreve, se for verdadeiro, a gente escreve ponto .true, ponto, e, se for falso, a gente escreve ponto .false. Ponto. Ok? E quando a gente imprime esses caras aqui, vamos ver o que, que sai. Ele não imprime ponto .true e não imprime ponto .false. Ele só imprime T ou F. Mas o valor que está armazenado ali, na verdade, né, ele, ele, ele, foi, ele tem que ser atribuído com ponto true ou ponto false, ponto, né? É, e esses pontos eles são obrigatórios, tá ok? Se você tentar, se você tentar atribuir sem os sem os pontos ao, ao começo e ao final, você vê que dá um erro na compilação. Por quê? True e false sem o ponto para, o, para um compilador são variáveis e não constantes do tipo lógico. Okay? Então, esses pontos são obrigatórios. ok? Isso aí é, não tem jeito. O que, que acontece se a gente tentar inicializar com T e F? Vamos ver o que acontece. Também dá erro. Por quê? Porque T e F para o compilador vão ser nomes de variáveis e não, é, e não constantes do tipo lógico. Tá? Então, vocês têm que. Não pode tentar inicializar com T e F, mas você pode inicializar com 1 e 0, como na maioria das outras linguagens de programação. Baseadas no C. Se você faz isso, você. Opa! Eu esqueci de imprimir aqui, né? Se você faz isso e manda imprimir, você vê que 1 um é verdadeiro, 0 é falso no fordrá. Ok? Outra coisa: você não pode somar variáveis, uh, variáveis booleanos. Ok? Se você tenta fazer isso daqui e se você tenta fazer isso daqui e compila, tenta compilar, você tem um erro de compilação aqui, tá certo? De conversão. Tá bom? Você não tem como somar. Como somar verdadeiro é, e falso ali como números, como números quaisquer. Tá ok? Ele vai te dar outros erros aqui, mas esses erros não são... Não, é, o, o, erro principal, o erro principal vai estar vai tá, vai tá aqui. Tá? Esse é o maior erro do nosso programa. O resto funciona e funciona bem. Tá? Então você não pode também tentar somar variáveis lógicas aqui. Para que, que a gente usa... Para que, que a gente usa as, as variáveis lógicas? Muitas vezes a gente vai ter que fazer comparação entre valores, tá? Vai ter que, comparar, vai ter que fazer comparação entre, entre valores e operações com, verdade, com valores de verdadeiro ou falso, ok? E é isso que e é para isso que o que a gente vai usar na, é, que a gente vai usar variáveis booleanas para armazenar resultados de comparação ou de, uh, ou de operações lógicas entre valores booleanos. <risos> vamos ver aqui um exemplo simples. Okay? Eu tenho uma variável A que é inteira, que eu declarei lá em cima, que vale 10, e B que recebe 11. E vamos fazer uma comparação. Tá? Vamos fazer uma, uma comparação. Uh, eu acho que eu não... Ah, eu declarei, compara a lógica, está aqui sim. Tá? Então, eu declarei também uma terceira uma terceira variável com a lógica aqui, que vai receber o resultado da avaliação da expressão A é igual a B. Nota que esse igual aqui é o nosso é igual. Esse igual aqui entre variáveis quer dizer que A recebe o valor 10. Okay? A gente lê coloquialmente como A é igual a 10, mas ele quer dizer. A recebe o valor 10. O, a comparação de igualdade é feita com o operador igual igual. E a gente vai falar isso quando a gente falar de operadores. Tá? E se eu mandar agora, se eu perguntar para ele, A é igual a B? Obviamente esse, esse, esse resultado aqui vai ser falso. Então o que a gente espera aqui é que ele, na, na variável compara lógica que recebe o resultado dessa Dessa expressão, ter, esteja o valor F. Vamos ver se está mesmo. Está aí. Ok? Então, é, é falso, como é para ser. Se eu, tivesse, se eu tivesse usado que A é menor do que B, ele me daria o valor verdadeiro, que é T aqui. Ok, então para variáveis lógicas é isso, tá? E a gente agora sim, na próxima na próxima na próxima aula a gente vai ver é, tipos tipos complexos de tipos de variáveis complexas, apesar do que a gente não vai usar ao longo do nosso curso de do nosso curso de métodos numéricos.